Vamos continuar falando sobre flacidez facial? O Skin Buster, ou essa hidratação profunda, a gente faz nas camadas mais profundas da pele. E isso vem gerando uma renovação celular, vem gerando vida para a nossa pele. É por isso que ele tem uma indicação precisa para tratamento de flacidez. Ele é um tratamento injetável, um tratamento estético e injetável, mas sem dor muito tranquilo, tanto para o paciente como para o profissional. Mas é necessário que você faça um tratamento durante 3 a 6 meses, uma vez por mês. É como se a gente tomasse vitamina para o corpo e estamos dando vitamina para a pele. Agora fique comigo, pois nessa sequência de vídeos, no próximo eu vou estar falando sobre os fios de PDO, que também são fundamentais no combate à flacidez facial.